O que é que a galinha? que que abraço Ai, que é que tipo, esse... a O que é que é Tá dando um contudo, essa é criança, é o futuro Não tem nada pra comer, vai viver Só, sofrendo é por causa do idiota Quem pode respeitar é o tudo, do opaque, de cidade de, de coração, com muito amor E o homem não respeita e sai destruindo botando no ô que acabou ah, Ah, meu senhor. A arte sempre alguém vê como um pica-pau, outra a de uma galinha. Não importa, o que importa é que eu estou na linha. Ah, eu estou aqui, mais uma vez, nessa cidade chamada Distrito Fedorano. E eu vim de lá do meu sertão e conto as histórias que tá acontecendo por lá e que tá vindo aqui de dentro. Fala aí agora, porque eu sou um passarinho, sou um pica-pau, que pica o pau, pica a cara desse povo, pica o povo sem cara de pau. Porque eu sou um poeta, faço rima na hora, você de uma rosa que linda que fica a nossa história. Isso é lá da terra seca, onde tem o Buritinho, já claro, tá tem o Conselheiro, Lampião, o Padre Inciso, todos aqueles guerreiros do sertão manifestam nessas asas pra me poder levar a cultura popular original do meu sertão. Pica pau, pica pau, pica cara desse a cara de pau. Pica pau, Porque pau, tem só pica pau, pau, o dinheiro Tudo da cultura foi, então. acabou! Você é um ladrão? Como é que um ladrão é feliz? Tem como? Não tem nunca! E por que ele rouba? Repapou porque é amaldiçoado! Pica pau, vai picar a cabeça desse povão! Eu, eu, Não me tímido a ninguém! Levo minha poesia, levo minha arte, sou feliz também! Sou doutor, sou mais um agricultor, porque ele sim planta, bota a semente na terra e cuida e sabe comer não tiro nada de ninguém e mostra que sou capaz e sou feliz também tira seu paletó rapaz pega na enxada que assim você vai se alimentar e vai sentir o prazer da caminhada fica pau fica pau fica pau cara esse pau tenha cara de pau Caramba. Depois nós brincamos mais, tá? Tchau, <risos> calma! Eu gostei vou... <risos> muito de brincar com vocês. A gente também. Ah, então tá bom. Tchau, tchau!